louvado seja o nome do senhor, boa noite irmãos, cumprimento aí umas duas pessoas bonitas se tiver difícil aí, olha cá para frente, está cheio de gente bonita aí, aleluia, senhor nós te adoramos nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Submetemos o nosso coração a, a esse ambiente profético. Submetemos a nossa mente ao senhorio de Cristo. Para ouvir e entender, Senhor, as demandas desses dias. Que o Senhor ali o nosso coração. Já ouvimos a tua palavra, já fomos ministrados mas que nós possamos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo aqui nesta conferência, Senhor. E que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que a gente possa sair daqui dando respostas corretas. Porque eu sei que o Senhor não responde perguntas, o Senhor responde respostas. Por isso nós queremos Te adorar, Senhor. Queremos contribuir com o que o Senhor está fazendo na nossa nação. Louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Privilégio poder estar aqui e servir. É, sou de Santa Catarina. Ontem eu e Iraci fizemos 30 anos de casados. Temos quatro filhos, cinco netas. Agora duas calopsitas. Ganhamos o um macho. Agora tinha só uma fêmea, mas ela estava muito solitária e temos uma tataruga e um cachorro, aleluia, e as outras coisas nos estão sendo acrescentadas, amém? estão nos sendo acrescentadas, eu estou muito feliz de estar aqui, meu amigo Luciano, de muitos anos, Luciano é um homem que contribui muito com as nossas vidas, desde o começo do Ministério Mevã, ele saía de Curitiba, de carro, e a gente... Quase todo mês ele estava lá nos ajudando, ajudando a formar os, os primeiros discipulados. E nós louvamos ao Senhor por esta casa sacerdotal, né? E esses dias eu estava lá nos Estados Unidos com ele, encontramos o filho dele, o Israel. Aí eu percebi o quanto a gente está envelhecendo. Porque o Israel era um menininho, eu ia na casa do Luciano, e o Israel dizia assim: Ó oh, tio, já li a Bíblia toda este ano. Eu digo amém. No ano seguinte eu, eu ia dizer tio, eu já li duas vezes. E eu sempre é, ver as crianças crescendo assim, firmadas no propósito do Senhor, firmada na palavra, né? Nós estamos muito felizes. E está comigo Reuel. Reuel é um profeta. Amém. Ele não veio para fazer fundinho para ficar melancólico. É porque às vezes as pessoas dizem pastor, não precisa trazer o tecladista. Não, eu tenho. Eu disse, não, mas eu não, se fosse fundinho eu trazia um CD, né, irmão? Nós estamos aqui para profetizar. Nós viemos com o propósito de profetizar nessa noite. E baseado no Salmo 144, Davi diz assim: ó, "Bendito é o Senhor que a as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra". Davi usava dois instrumentos de guerra: a espada e a harpa. Quando Davi guerreava com homens, ele usava uma espada. Quando ele guerreava com demônios, ele pegava uma arma, por isso que ele disse, o Senhor adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então eu vou estar aqui com a espada guerreando com vocês. Ele vai estar ali com os dedos me ajudando nas regiões celestiais, amém? Então não está, ele não veio fazer fundinho. Ele está aqui profetizando, o réu é um profeta. Amém? Louvado seja Deus. Diga comigo promessas. Diga comigo realidades. Nós temos que entender na Bíblia o que é promessa e o que é realidade. O que já está acontecendo e nós ainda estamos esperando. Amém? Tem muita coisa que já está acontecendo e nós ainda estamos esperando. Vamos empurrando de um domingo para o outro. Vamos empurrando de um mês para o outro. Esperando que as coisas se... Que elas aconteçam. Elas já estão acontecendo no nosso meio e nós não desfrutamos. Não desfrutamos por quê? Porque elas não vêm do jeito que nós esperamos ela sempre vem do jeito de Deus, não do nosso jeito, amém? e eu quero usar um texto bíblico que às vezes não tem nada a ver com o que eu vou falar mas eu estava ali na cadeira e o senhor falou, ó, lê esse texto abra comigo Neemias capítulo 9 muito feliz de estar aqui, de poder rever alguns amigos pastor Josué, pastor Bertele Acabou de chegar ali, meu chapadinho, amigo, meu. Em Bertelli, uma vez, a gente entrou num quarto lá em casa para orar, ficavam três dias. E depois a gente saiu para comer num restaurante lá no mercado, né? Incrível, nós sentamos para comer, as pessoas começaram a cair ao nosso redor. As pessoas, elas estavam saindo de, com as compras no mercado, elas paravam nossa mesa e começava a chorar e dizia, posso sentar com vocês e conversar, pessoas que a gente nunca viu na vida, então diga para o irmão que está do seu lado, orar dá certo, diga para ele, você devia orar mais, <risos> amém irmãos, louvado seja o nome do Senhor, abra comigo Neemias capítulo 9, aproveitar meu tempo Muito feliz também de ver meu amigo Marcos Massu, ali de cachoeiro, Deus abençoe o barcão. Temos uma aliança. É, está escrito assim: no vigésimo quarto dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel. Apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Em pé, nos degraus estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani, Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Aleluia. Essa mensagem ela ela tem sido muito pertinente no meu coração. Por quê? porque eles tinham acabado de fazer os muros a obra estava pronta eles estavam edificando uma cidade reedificando refazendo e aí quando estava pronto eles começaram então a ler o livro da lei e por seis horas diz a Bíblia eles leram a Torá e por mais seis horas eles adoraram a Deus clamaram ao Senhor confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus e eles percebem uma coisa eles percebem que aquilo que eles tinham acabado de fazer de edificar eles não estavam de acordo para habitar naquele lugar que eles tinham acabado de fazer isso nos preocupa, porque... igreja, irmãos... alguém me disse esses dias, a sua igreja faz missão? eu disse, a igreja é a missão de Deus na terra a igreja é a missão de Deus a igreja é o firme fundamento que Deus vai usar nesses dias, nesses dias maus eu estava conversando com alguém esses dias, as pessoas dizendo pastor... Você ouviu que o mundo está perdido? É o, que, é o que as pessoas falam. Há uma desesperança no Brasil muito grande quando você conversa com pessoas que não estão entendendo o movimento dos céus. E quando nós não entendemos alguma coisa, a gente tem a tendência de criticar ela. Irmãos, nós nunca tivemos num cenário tão bom para um grande avivamento da nossa nação. E isso vai começar, como disse o pastor Josué aqui, vai começar por nós, os pastores. Tem que haver. Tem que haver na nossa vida um alinhamento Tem que começar por nós Eu ficaria muito triste de saber que Deus está fazendo algo fora da igreja Porque a igreja não está entendendo Eu fico muito assustado quando eu leio na Bíblia Que os magos entenderam que o rei tinha nascido E os sacerdotes não Os magos, eles entenderam Que nasceu o Messias E eles vieram com a sua comitiva para Jerusalém e disseram aonde está o Messias que haveria de vir os judeus não sabiam né? os sacerdotes não sabiam, Herodes não sabia Pilatos não sabia, César não sabia, e é tão interessante que em Lucas 3 diz que sendo Pilatos sendo César imperador, Pilatos governador Herodes tetrarca a palavra veio ao Senhor João Batista no deserto eu vejo que o senhor está fazendo uns alinhamentos nessas, nesses dias na igreja brasileira amém? é como se Deus estivesse dando a gente um remédio forçado você já deu remédio forçado pro seu filho? parece que você está agredindo ele é ou não é? parece que a gente está batendo nele, parece que a gente está forçando segurando os braços, chega até a machucar mas ele tem que tomar aquele remédio é como se Deus estivesse fazendo isso com a gente nesses dias o Senhor está nos forçando, nos empurrando para um lugar e nós nunca tivemos um cenário tão perfeito para um avivamento irmãos agora nós não podemos perder o que o Senhor está fazendo nós não podemos ficar de fora, distraídos adorando a adoração, adorando a denominação, adorando a estratégia, adorando a igreja Deus está alinhando a igreja para aquilo que há de vir, irmãos Amém? Eu não sei quanto a você, como a gente diz lá no sul Eu estou com muita alegria na minha felicidade Eu estou com muita alegria Eu tenho andado no Brasil, eu tenho visto Focos de avivamento Semana passada a gente estava no interior do Maranhão A gente pegou três conexões Andou três horas de carro, mais duas de balsa Saímos de casa às seis da manhã Chegamos no horário do culto, quinze para as oito E subimos, vamos pregar, direto Tomamos um café atrás do púlpito e fomos pregar. E tinha 1.500 pessoas famintas por Deus naquele ambiente. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que Deus não está se revelando à religião, mas aos interessados. a quem tem interesse no que Ele está fazendo. O interesse dos magos por Jesus começou lá na Babilônia, no capítulo 2. Quando... Nabucodonosor teve um sonho Ninguém revelou o sonho Nabucodonosor disse Matem todos os magos Mas um homem chamado Daniel Belsazar disse Diga para o rei Dá alguns dias Porque o Deus dos céus vai revelar o sonho do rei Diga para ele preservar os magos Está lá em Daniel capítulo 2 Não mate os magos Dias depois Daniel entra no palácio não espera nem o rei contar o sonho Ele diz, o sonho do rei é esse E a revelação é essa E porque Daniel revelou o sonho do rei E os magos foram preservados Aqueles magos começaram a criar interesse Pelo Deus de Israel Pelo Deus de Daniel E de geração em geração Como eles eram astrônomos, eles começaram a estudar e começaram a estudar, e começaram a estudar, e descobriram que uma estrela no céu sinalizaria o nascimento do Hamashia, do Messias de Israel, aleluia, e os magos não tinham uma Torá, não tinham uma profecia na mão, eles não tinham nada escrito dizendo, confirmando sobre o Messias, eles tinham o interesse que eles ouviam de geração em geração, ensinamentos dos seus pais de geração em geração, a Bíblia não diz que eram só três magos A Bíblia diz que eram três presentes Então acredita-se que eram três magos Por causa dos três presentes Mas eu acredito que eram muito mais E eles foram para Jerusalém Atrás do Messias Aleluia, isso me assusta Porque nós temos a Bíblia na mão Nós temos a promessa na mão E as realidades das promessas estão acontecendo E nós estamos no domingo fazendo campanhas Da igreja para ganhar coisas que já são nossas Por herança Sim Sim Estamos na fila da bênção Quando nós deveríamos estar na fila do propósito Aleluia Éramos estar para sentados com os nossos filhos Com a Bíblia na mão Ensinando sobre as realidades de Deus Aleluia As coisas já estão acontecendo, irmãos O cenário está pronto O cenário está sendo preparado No meio do caos é que se levantam os homens de justiça É no meio do caos que se levantam os homens Que vão fazer a diferença Isaías 26,9 diz que quando Deus derrama juízo sobre a terra Os moradores do mundo conhecem o que é justiça É no meio das trevas que nasce a luz É no meio das trevas, é no meio desses dias difíceis Que vai nascer os homens e as mulheres que vão fazer diferença na sua geração Sim, vão fazer diferença na sua geração Sempre que a terra clamou por ajuda, Deus respondeu com pessoas Deus respondeu com homens e com mulheres alinhados com o seu propósito então nesses dias querido se você está ouvindo algo e não está fazendo ver você Jesus o que você está ouvindo não é de Deus porque isso tem que abrir minha mente tem que haver uma mudança de paradigma tem que haver uma mudança na minha vida as pessoas não querem mais só ouvir sobre Jesus elas querem ouvir o que Jesus ensinava nós falamos de Jesus, nós temos que falar o que Jesus falava o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava para a sua geração esses dias não é mais o que falamos, o que cantamos mas o que estamos comunicando com a nossa vida o que as pessoas recebem de nós quando nos vêm ministrando o que nos vêm agindo a, a, através da unção de Deus esse ano eu fiz 50 anos de idade e aí eu, eu comecei a estudar sobre os sacerdotes que faziam 50 anos a, a função deles mudava alguns é, eles iam para o tabernáculo eles iam colocar azeite no, no candelabro, eles iam aparar, parar os, os pavios né, do candelabro e eles transcreviam a lei então o senhor tem falado comigo sobre isso, passar mais tempo na mesa com pessoas ensinar pessoas tocar pessoas, porque tudo que Deus criou, Ele criou falando, Deus disse haja e ageu, Deus disse haja e ouve, aleluia, Deus disse haja luz e ouve luz, mas o homem, o Senhor disse façamos, ou seja, façamos nós, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Existe um propósito sobre esse homem, não tem ninguém nessa sala que não tem um chamado. E não tem ninguém nessa sala que Deus chamou e não deu uma vocação. Agora tem gente nessa sala sim, que tem um chamado, tem uma vocação, mas ainda não descobriu o seu propósito. Por quê? Porque a sua identidade está nele. Você não pode interpretar a Bíblia a partir de você. Não é a sua vida que interpreta a Bíblia. É a Bíblia que interpreta a sua vida. Você não pode decifrar Deus a partir de você. Nós estamos querendo que Deus se explique. Fala quem você é, Senhor. Aqueles homens que acabaram de construir o um muro, que acabaram de reconstruir a cidade, de reconstruir as coisas, agora eles estavam lendo a lei, lendo por seis horas, orando por seis horas, uma quarta parte do dia. E eles descobriram uma coisa, que eles não estavam de acordo com aquilo que eles tinham acabado de edificar isso me assusta, eu posso não estar de acordo com aquilo que eu estou ensinando eu posso não estar de acordo com aquilo que eu estou fazendo porque irmãos nós estamos transicionando, amém? amém? o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar até onde Deus deseja amém? nós não podemos parar de ouvir a Deus não pastor mas eu tenho uma promessa de 30 anos atrás eia, você tem que voltar a ouvir a Deus porque Deus mudou a promessa, não, mas Deus não muda, mas ele se move Deus disse para Abraão, mata seu filho e Abraão subiu, quando Abraão foi matar, Deus disse, para, não mata mais se Abraão não tivesse dado continuidade a ouvir a Deus, ele tinha matado o seu filho o que Deus está nos empurrando para um propósito, nós temos que continuar ouvindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor porque as coisas elas estão transicionando, Deus passou dizendo para Moisés por 40 anos, fere a rocha, vai sair água, pega o cajado, bate na rocha, em Refedim, a primeira vez ele disse, fere a rocha, bate na rocha, 40 anos depois, quando quase eles estavam perto da, da terra, já estavam cansados de ferir a rocha de ver a movimentação das águas aí Deus diz agora você não vai mais ferir a rocha você vai falar com a rocha pega o cajado, ele pega o cajado tudo igual, pega o cajado pega o cajado fala com a rocha e ele vai e fere a rocha saiu água, não saiu água irmãos. saiu ou não saiu gente todo o povo bebeu ou não bebeu funcionou ou não funcionou, funciona, só que depois Deus chamou ele no canto e disse, amigão, você não me santificou diante do povo, mas funcionou, é, mas funcionou, mas não, não é o que eu quero, sabe o que eu aprendo aqui, que tem muita coisa funcionando, que não é a vontade de Deus, Então não é fazer funcionar, é fluir. Talvez eu tenha que parar de funcionar para voltar a fluir. Talvez eu tenha que parar o funcionamento de algumas coisas, para que eu volte a fluir no propósito. Aleluia! O funcionamento, o resultado não me habilita a andar na vontade de Deus. O que me habilita a andar na vontade de Deus é ouvir a sua voz o primeiro mandamento não é ame o Senhor, é ouve Israel o Senhor, ouve, e é interessante porque a palavra ouvir, a tradução dela é chamar, e a palavra obedecer, também é chamar, porque no vocabulário de Deus não existe duas palavras, ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa, ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa, não existe duas traduções, aleluia irmãos, então o que nós estamos edificando, estamos de acordo estamos andando naquilo que o Senhor tem nos chamado para andar será que Deus não tem que nos parar em algumas coisas será que nós estamos esperando uma promessa que nós já estamos vivendo uma realidade Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes 17 nações estavam ali em Jerusalém, e eles foram cheios do Espírito, começaram a falar outros idiomas, e todo mundo entendia no seu próprio idioma, ou seja, quando Deus trabalha, todo mundo entende no seu idioma, a diversidade, ela é abençoadora quando Deus está no negócio, as diferenças contribuem, quando tem propósito, a diferença é bênção, quando não tem propósito, a diferença tem que parar a obra tem que parar lá em Babel a obra teve que parar por causa das diferenças em Jerusalém o Pentecostes estava só começando a obra, e cada um falava no seu idioma, eles entendiam aquelas nações que estavam ali, estavam entendendo no seu idioma querido o que, é que eu aprendo? que as diferenças são bênção. aleluia as diferenças são bênção, Então alguém começou a gritar: "Eles estão bêbados! Eles estão embriagados!". Aí Pedro diz: "Ei, a gente, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões". E até sobre os vossos servos e servas, derramaria do meu espírito, e eles também profetizarão. Ou seja, vocês têm a escritura na mão, vocês têm uma promessa, e você está querendo saber o que vai acontecer amanhã. Se as promessas estão dizendo o que vai acontecer amanhã. Nós já estamos na realidade das coisas. Já era para nós estarmos nos movimentando como alguém que está vivendo num cenário, é que nós somos. Profetas, mas nós deveríamos ser proféticos Porque o profeta, ele anuncia o que é de vir O profético está cumprindo o que Deus falou Somos proféticos, a igreja é profética Agora quando a gente diz, vamos fazer um culto profético A gente pensa que é um culto esquisito Não O profeta, ele dá com as realidades de Deus Traz as clarezas de Deus para que a gente caminhe naquele ambiente eu acredito que Deus está alinhando o Brasil, irmãos. Eu tenho ido em muitas cidades, em muitos lugares, e eu tenho visto muitos jovens sentados na frente, com cadernos na mão, anotando o que você fala, chorando. Parece que a igreja deu uma acordada, não parece, gente? Fala quem está com a esperança. Eu não sei, eu, eu parece que deu uma acordada. Parece que a gente fez tantas coisas para atrair as pessoas, né? É ou não é? A gente perdeu a glória de Deus Aí comprou uma máquina de fumaça Para produzir o movimento A gente perdeu o brilho da glória E foi Rei, hey, o que atrai profetas É uma árvore pegando fogo Não é uma árvore de Natal Cheia de presentinhos O que atrai profeta É árvore queimando Sim! sim aleluia irmão Deus está mudando a cabeça dos crentes eu não sei eu estou eu tenho, eu tenho, com muita esperança as pessoas estão estudando mais as pessoas estão lendo mais as pessoas estão escrevendo mais as pessoas querem Deus elas estão dando conta de si que não estão de acordo com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo vivido nós temos acordado e graças a Deus por isso enquanto houver raiz vai haver renovo irmão ele é a raiz de Gessé sempre vai haver um renovo sempre vai haver uma geração que vai se levantar aleluia porque ele é a raiz e nós estamos firmados nessa raiz amém irmãos glória a Jesus aleluia pastor mas eu já sou ungido há tantos anos irmãos eu não sei Às vezes o nosso tempo de igreja só denuncia a nossa incredulidade. Porque agora que eu estou 20, 30 anos na igreja, para mim está plantando bananeira. Era Cada palavra dessa era para ter vida dentro de mim. Porque agora eu conheço Deus que eu adoro. Mas parece que a gente vai intelectualizando a fé e vai ficando burro. A gente vai intelectualizando a fé, irmãos Esses dias o senhor falou comigo Qual é o seu problema? Você quer trabalhar com os cinco ministérios eu disse, Deus falou para mim Eu disse, mas nós estamos aí Eu estava eu tava feliz da vida Foi umas pessoas lá em Itajaí para ver o ministério Eu digo, a gente trabalha nos cinco ministérios Temos apóstolos, profetas Evangelistas, mestres Temos vice-Deus Temos... Né? E aí o senhor disse, você deveria estar trabalhando para guardar esses cinco ministérios e o senhor começou a me falar sobre um espírito que tem se levantado contra os cinco ministérios, principalmente na América Latina aqui na nossa América na América do Norte o senhor tem falado que tem um espírito que tem atormentado a vida dos apóstolos, você julga aí o que eu vou falar se você não gostar você passa para o vizinho do lado mas eu vim aqui nessa noite profetizar. Há um espírito que tem atormentado a vida dos apóstolos, é o espírito do glamour. Há um glamour sobre a vida dos apóstolos, irmãos, parece que a gente perdeu a simplicidade de Cristo. Esses dias eu fui cumprimentar um irmão e disse: Pai do Senhor, pastor. Ele disse: Pastor, não, eu sou apóstolo. Aí depois de passar o dia o um dia com ele eu vi que ele era um apostata não um apóstolo esse glamour tem que parar irmãos amém irmãos a, a gente não tem problema como disse o pastor Luciano, tirar uma foto no final do culto mas essa tietagem tem que parar isso é chato isso é. tem que parar gente e a gente bate no peito e diz, eu sou evangélico Eu não adoro imagem, mas adoro pessoas Essas coisas têm que parar em nosso meio Nós estamos edificando uma coisa E se nós começarmos a ler as escrituras Nós vamos perceber o que eles perceberam em Neemias 9 Que eles não estavam de acordo com aquilo que estavam edificando irmãos. Quem edifica a igreja é o Senhor, não somos nós Mas o Senhor tem nos edificado e nós somos igreja Amém? Você não, você não sonha com um avivamento no Brasil, irmão? De você estar tá andando na rua As pessoas caírem endemoniadas Só porque você está passando ali Cheio do Espírito Santo Você não sonha de estar tá fazendo compra no mercado E as pessoas no corredor caírem Porque você está ali Cheio do Espírito Santo Eu sonho com esse tempo, gente Eu já vivi isso em algumas em Doses homeopáticas, mas vivi Eu sonho com o tempo, sim isso depende de nós Depende do que nós vamos fazer com aquilo Com essa carga que nós estamos recebendo de informações Com essa carga que nós estamos recebendo Nós nunca tivemos uma geração tão, tão informada acerca de Deus Mas às vezes também uma geração que não conhece a intimidade com Deus não, Mas eu sei tudo sobre Deus em Gênesis Deus é isso, em Êxodo Ele é aquilo Eia, Deus, você tem que degustar e provar provar em verde que o Senhor é bom, querido você tem que experimentar Deus não adianta saber quem Ele é você tem que comer dEle você tem que provar dEle você tem que ter experiências com Deus sim nós precisamos ter experiências com Deus há um espírito que tem atormentado também a vida dos apóstolos que é o glamour, na vida dos profetas é o misticismo irmão, todo profeta é meio místico, mas nem todo místico é profético os profetas têm que ser claro, Deus está mostrando é isso, como é que é, é redondo, é quadrado não, é um, é um negócio assim, eu não sei não, você tem que saber, porque se é Deus que está mostrando, as coisas são claras elas são claras, objetivas Deus é sucinto, é preciso Deus. Sim Deus. Na vida do mestre é a intelectualização da fé Quando a gente diz assim na igreja Estou vendo um anjo, eu vi um anjo Tem gente que diz, está amarrado o anjo é. Parece que a gente não acredita mais em sobrenatural parece que a gente não acredita se alguém pôr a mão na sua cabeça você pode começar a jorrar em língua estranha e ser curada é. tem gente que você vai orar por ela tem que mandar calar a boca esses dias alguém foi me pedir oração e disse, pastor, é, ora por mim eu estou doente, é uma doença incurável eu disse, vamos orar, Deus vai curar a senhora é, mas já foi em todos os médicos eu disse, não, mas Deus vai curar a senhora os melhores já oraram por mim, mas Deus vai curar a senhora cala a boca, mulher pelo amor de Deus, cala a boca! A senhora não deixa nem a minha oração subir do teto. Porque a gente vive numa, numa numa geração, irmãos, que parece que você tem que você tem que dar resultado, você tem que conquistar, você tem que é um empurra empurra. Eia! O reino dos céus não é assim. Marcos 4, 26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir. Ele lança a semente e vai dormir. E quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aleluia! não vai dormir até 11 horas da manhã, né pastor? <risos> quando a Bíblia diz, lança a semente e vai dormir ela está dizendo, descanse descanse, você está tentando ajudar Deus você está atrapalhando a Deus tem coisas que não vai acontecer na sua vida fora do propósito de Deus, fora do tempo não entra em cenários que Deus não abriu ainda não arrombe portas que não foram abertas espere o tempo determinado há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu eclesiastes 8:5 há um tempo e um modo ou seja um tempo de fazer e um modo de fazer existe o tempo certo e o jeito certo de fazer davi vamos trazer a arca vamos é a coisa certa a se fazer é é o tempo certo a se fazer é mas o jeito de fazer ele estava errado e desses dias irmãos Deus está muito preciso na nossa geração, não vai dar o que nos trouxe até aqui, não vai mais funcionar, aquela oraçãozinha meia boca, não vai dar mais certo não filho, pode aumentar o gás aí, pode botar mais ficha aí, aquela vidinha meia boca, aquela vida de crente, de crente safado, não serve mais, não serve, Deus está fazendo, uma. por quê? porque Deus está potencializando, a Bíblia diz que o sujo se sujaria mais Mas o que é santo Ele vai se santificar mais Ele vai se separar mais Ah, uma potencialização do céu Sobre, as nossas, sobre a nossa geração, querido Sim Sim Nós já estamos vivendo realidades Mas eu fui ungido ao ministério Eia, escute guarde isso no seu coração quem ungiu a cabeça de Davi foi Samuel mas quem ungiu o coração de Davi foi Urias sim você já foi ungido ao ministério Deus vai começar a usar pessoas para ungir seu coração para deixar você mais sensível mais quebrantado mais arrependido sim não procure mais erros fora de você querido Está na hora da gente começar a procurar erros na gente. Sim. Alguém me disse esses dias: Nós temos um trabalho com moradores de rua e eles almoçam lá no restaurante comunitário todos os dias. E sabe assim, o um dia assim que você está para baixo, sabe onde é que eu vou? Eu vou lá no restaurante comunitário pregar para os moradores de rua. A minha esposa diz: Fica em casa, você não está bem. Eu digo: Mas eu vou lá, eu, eu, eu, eu, eu quero ir lá aí eu vou lá, esses dias eu fui, eu estava pregando, almoça 60, 70 moradores de rua todos os dias, e de vez em quando um levanta a mão no meio da reunião, que é no um restaurante que a gente fez, aí a gente tem um culto de 20 minutos, 30 minutos, aí um levanta a mão, quer sair da rua, a gente põe na, na Kombi e leva ele para o sítio, aí eu estava lá pregando, depois sentei com eles para comer, um irmão disse assim, um jovem daquele que mora na rua, e assim ó, o pastor, por que vocês dão comida pra gente? Eu disse, você precisa comer, ué. Ele disse, ah, o senhor quer levar nós pra igreja, né? <risos> <risos> Penso que eu não sei. O senhor quer que a gente vira pra crente, né? Eu disse, não. Não mesmo. Ele disse, então o senhor está perdendo tempo? Porque custa dinheiro para vocês dar comida para nós todo dia aqui. E o restaurante, modesta parte, ele é clima, irmão. Um lugar muito abençoado. E aí eu disse: Não, não é perda de tempo. Você precisa comer. Ele disse: Não, pastor. Isso é perda de tempo. Eu não quero ir para igreja. Se eu quiser sair daqui e usar droga, eu posso? Eu digo: Claro. Então, que sentido faz vocês dar comida para a gente se vocês não estão cumprindo o trabalho, o propósito? Olha o cara pregando para mim. ele disse, aí é uma coisa sem propósito eu disse, filho, deixa eu te contar uma coisa Deus nunca perde viagem se você que vem aqui comer não é abençoado, nós que estamos dando a comida para você, estamos sendo se você que vem aqui comer e não está sendo transformado nós que estamos ensinando o evangelho para vocês, estamos sendo porque Deus nunca perde viagem irmãos Quantas mensagens que Deus me curou enquanto eu pregava para os outros. Quantas palavras que Deus me transformou enquanto eu estava achando que era os outros. E quando eu estava com o microfone na mão, o Espírito gritou dentro de mim: É você esse cara. E eu chorando, as pessoas diziam: O pastor está cheio. Eu disse: Não, estou arrependido. <risos> <risos> Luiz Hermino está cheio. Eu disse: Estou tá cheio de nada, estou arrependido todos os dias eu tento provar para Deus que eu não sou capaz de estar aqui com esse microfone na mão e todos os dias ele diz a mesma coisa, minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza todos os dias eu tenho argumentos fortes para provar para ele que eu não sou capaz e todos os dias ele diz, quando tu estás fraco é que tu estás forte porque não trabalhas na tua força, trabalhas na minha dependência por favor, não construa algo que você não pode desfrutar depois não construa algo que você não pode estar inserido depois, nós estamos tabernaculando com Cristo e o tabernáculo, ele tinha uma tônica, montava acampava, desmontava caminhava, remontava acampava, a nuvem movia e se movia, por isso não construa nada que quando a nuvem mover você não pode se mover também por favor, não faça nada, que quando Deus disser, filho, vem, filho, vai, filho, faz, não deixa nada prender você, não construa nada, que você tem que estar preso depois, sim, porque o homem espiritual, ele está livre, eu não estou dizendo que você tem que se desfazer de coisas, eu estou dizendo que você tem que se desapegar de coisas, se você já desapegou, você não precisa desfazer, você só se desfaz daquilo que você não consegue desapegar, e aí você tem que se desfazer, aleluia, o propósito irmãos, dessa conferência, de tantas as conferências que a gente tem feito, de santidade, de, de, de, de um chão, de propósito, não é juntar o povo para formá-lo uma grande denominação, é juntar as denominações para torná-lo um grande povo, para tornar um grande povo com propósito, um povo que quer Deus, um povo que está disposto a andar naquilo que Deus tem, um povo que é, é, é a Assembleia dos Primogênitos, por que, que é a Assembleia dos Primogênitos? Porque tem um primogênito como modelo, Ele é o nosso modelo ainda, aleluia, e sempre será o modelo da sua igreja, aleluia, aleluia, eu sei que você pode ser despertado com uma mensagem que a gente ministra na internet, com o um livro de nossos irmãos, você pode ser despertado com uma palavra, com uma profecia, com alguém que pôs a mão na sua cabeça e te deu um destino, uau, tudo isso é admirável, e tudo isso deve ser respeitado e deve ser honrado, mas Ele é o nosso modelo, aleluia, é Ele que é o nosso modelo, aleluia, nunca tire Ele do centro, aleluia. Não tire ele do centro. Não adianta, irmãos. Tem algumas coisas que são inegociáveis. O Senhor diz para todas as igrejas do Apocalipse: Eu conheço as tuas obras. As pessoas conhecem a nossa fama, conhecem o nosso ministério, conhecem aquilo que assistem. Mas Deus conhece as nossas obras. Ele disse, eu conheço as tuas obras então é isso que vai contar então irmãos o que eu vou falar é para mim também porque eu também estou nas redes sociais mas não adianta nós estarmos nos exibindo nas redes sociais se nós não estamos transformando as regiões celestiais o crescimento da igreja só denuncia a nossa incapacidade talvez nós vamos ter que parar algumas coisas e dizer, Senhor me mostra a realidade do que eu estou fazendo se faz sentido ou não porque as coisas estão acontecendo irmãos eu não sei, mas eu estou feliz em algumas coisas de ver o movimento dos céus de ver o princípio das dores de ver as coisas acontecendo, se movendo parece que está um caos irmãos nós estamos que nem aquele povo no Egito as pragas caindo e a gente guardado em Gozem a gente guardado ali eia, fique tranquilo se o sangue de Cristo está nos umbrais das suas portas se a palavra de Deus está atada no teu pescoço o firme fundamento da fé aleluia, fique tranquilo o Senhor não vai colocar você numa redoma de vidro, fique tranquilo mas uma coisa é certa você vai viver os melhores anos da sua vida, irmãos sim, os melhores anos aleluia eu estou vivendo um tempo hoje o Luciano começou essa reunião você percebeu o que o pastor Luciano disse a gente não sabe mais se diz Pai do Senhor né? Pai de Deus, Shalom né? se a gente beija, se a gente abraça, se a gente diz só diz a paz porque está um ajuntamento tão grande, irmãos de pessoas, amém de várias denominações e a gente sempre ah, não dá para andar com aquele porque ele pensa assim, não dá para viver com aquele porque ele pensa assim, aquele lugar lá eu não vou ei, o que nos separa não é a nossa teologia, é a nossa arrogância porque quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho e Deus vai proporcionar um caminho para que a gente todos nos encontramos no mesmo caminho, Bertel. Amém? Todos nós nos encontramos. Às vezes as pessoas me veem empregado pregar de terno e gravata, às vezes me veem assim. Me veem mais assim, né? Aí eles perguntam, ô pastor, você é... Posso fazer uma pergunta pessoal? Eu digo, pode? Você é tradicional ou você é pentecostal? Eu digo, eu sou integral. Eu sou integral. Por que, que a gente tem que ler o rótulo para poder incluir? Às vezes eu me assusto com a congregação, que a congregação às vezes ela exclui o confesso e inclui o possesso, sim, por isso que o senhor está aumentando o fogo em nosso meio, por isso que as coisas estão ficando mais intensas em nosso meio, as coisas estão ficando mais intensas, Por quê? porque Deus está fazendo, é Deus que está promovendo esse ajuntamento, não é mais nós, a gente faz até uma conferência para ver se consegue, mas quem está juntando as pessoas é Deus, é Deus que está fazendo isso, aleluia, e é o Senhor, e quando o Senhor trabalha, irmão, a gente só assiste, a gente só assiste o que Deus está fazendo, nós estamos vivendo em dias proféticos, alguns desses dias já estão se cumprindo, nós deveríamos ler a Bíblia com muito entusiasmo, e nós deveríamos ler a Bíblia e não torcer as escrituras, não usar o texto como pretexto para botar o povo no cabresto, nós deveríamos usar as escrituras para nós, as escrituras elas são um espelho, não é uma janela que você olha para os outros é um espelho aleluia então nesses dias o Senhor está fazendo isso porque eu não quero irmãos amanhã depois está sentado, já idoso numa cadeira pensando, puxa eu deveria ter feito tudo ao contrário não, eu quero estar edificando uma coisa que eu também posso desfrutar dela e depois ler as escrituras e dizer o que eu fiz não está de acordo e depois de orar e Deus falar comigo o que você está fazendo não está de acordo não está de acordo com o que eu estou movendo sim é a realidade das coisas já está acontecendo cutuca o irmão que está de e diz assim o que nós estamos comunicando o que nós estamos comunicando Métodos são relativos ao tempo, irmão. Mudou o tempo, muda o método. Amém? O meu, o meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. As coisas aceleraram. As coisas. O meu avô ia dar folhetinho na na, na, na sinaleira. Eu vou para a internet colocar vídeo, porque a forma mudou. Nós queremos dar nome novo para práticas velhas Nós temos que derrubar as nossas práticas E entrar naquilo que Deus está promovendo Se Ele disse não fere mais a rocha Nós vamos parar de ferir a rocha E vamos ficar sentado nela até ela sair água Nós não vamos produzir o que nós temos que atrair pela palavra de Deus Sim Nós não podemos mais fazer isso as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo e sabe o que acontece? por que, que a gente não desfruta? porque não veio do jeito que a gente esperava dois homens a caminho de Emmaus Jesus entra no meio deles, lembra disso? e Jesus diz, o que é que você como é que vocês estão tristes? Jesus fala, por que, que vocês estão tristes? e eles dizem: onde é que você estava? que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém <risos> onde é que ele estava, irmão? esse é o problema, é que você nunca sabe, onde está Jesus, onde é que estava, aí Jesus disse, começa a falar com eles, e ele diz, é a gente achava que era ele, que ia salvar Israel, ia libertar Israel, daí Jesus pai, diz, néscios de coração, incircuncisos, Incircuncisa é por minha conta, tá, nécios de coração, vocês não leram nas escrituras, que convinha que o filho do homem padecesse, para depois entrar na sua glória, mesmo assim eles não entenderam, Jesus teve que partir o pão na frente deles, deixa eu te falar uma coisa, Deus está abrindo os olhos de muitos nesses dias, está nos trazendo de volta a profecia, está nos trazendo, está fazendo sentido, o nosso coração a nossa vida, o nosso sofrimento e sabe de uma coisa? uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e hoje a gente faz campanha para de sofrer a gente não entendeu nada as nossas campanhas são pare de sofrer e a Bíblia diz, Luciano que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e o cara está lá orando, Senhor me dá perseverança ele não leu em Romanos que tripulação produz perseverança que perseverança produz experiência experiência produz esperança e esperança não tem confusão a gente quer tirar da igreja Por quê? porque a gente ainda não faz culto para Deus a gente faz culto para pessoas Alguém num ministério meu avô, esses dias falou pra gente, faz uns 10 anos isso. Pastor, eu não vou mais vir aqui porque vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto, ninguém mora não cantando para você. Nós estamos tão mal acostumados que a gente acha que o culto é nosso. Ai, o culto hoje estava pesado. Está pesado porque você está pesado, meu amigo. Isso é um iceberg. Fecha os olhos, levanta a mão para cima Dá uns dois glórias, uns três, aleluia Dá uma rajadinha para ver se não fica bom na hora Hein? É que você está pesado Aí você traduz o ambiente Por aquilo que você está vivendo É, mas o ambiente eia, o ambiente não pode mudar você Adão caiu no paraíso E Jesus venceu no deserto É você que muda o ambiente Não é o ambiente que muda você, rapaz Aleluia É o ambiente que nos transforma não, é nós que transformamos o ambiente não é a quantidade de pecador que destrói uma cidade, é a quantidade de justiça que é praticada ali que salva ela não é a presença do ímpio é a ausência do justo nós precisamos mudar o nosso vocabulário nós precisamos mudar o nosso pensamento, porque se nós pensamos como igreja, nós temos que mudar o nosso vocabulário, nós não podemos mais liberar palavras, que nós costumamos a liberar como chavões dentro da igreja, é, porque a igreja é assim mesmo, porque a igreja... alguém esses dias mandou um e-mail para mim, muito mal criado, dizendo, é, você bate na igreja, você fere a igreja, eu digo, não cara, eu sou louco de bater na igreja, a igreja é a coluna da verdade, agora aquilo que a gente pensa que é a igreja, tem que cair, porque o inabalável só pode aparecer se o abalável for abalado para que o inabalável permaneça o abalável tem que ser abalado e o Senhor vai abalar céu e terra inclusive a igreja para que o que é inabalável prevaleça e permaneça e sustente o que Deus vai fazer nesses dias sim aleluia mãe, eu creio nisso de todo meu coração. Eu ainda tenho cinco minutinhos, tem, né? Pode mais uns cinco, dez? Cinco minutinhos? Me dá cinco minutinhos? Quem me dá cinco minutinhos? Cinco, dez, quinze, vinte, minutinhos. Tá bom, ajuda. Aleluia. Então, é a partir de mim. É uma cura a partir de mim, é, mas está difícil de entender. Sabe por quê? o dedo de Deus aparece na Babilônia e escreve, Mene Mene Tekel, Paxim, ninguém conseguiu decifrar, alguém me perguntou, pastor, por que, que Deus complica as coisas, por que, que Deus já não escreve, pesado fosse na balança e achar de falta, e agora o reino será tirado de ti, será dado a outro, por que, que Deus não fala já na cara da gente, por que, que Deus escreve por enigmas, porque é a forma de Deus ter você perto, é você se interessar pelo que Ele está mostrando, você viu o que o pastor Josué falou aqui hoje? Você prestou atenção? Eu li 50 vezes. Para poder entender. E se ler mais 50, escreve outro livro. E se ler mais 50, escreve outro livro. Sim, porque a palavra se renova a cada manhã. Sim. que Deus escreve por enigmas, parece que é para mim não entender ei, hey, sabe o que eu tenho aprendido? que Deus não esconde as coisas de mim, ele esconde para mim ele esconde para um tempo determinado tem coisas que Deus escondeu de você há 10 anos atrás que está sendo revelada agora, porque agora você está maduro para andar nisso agora você não vai usurpar isso, você não vai ludibriar, você não vai vulgarizar nós queremos produzir nós queremos fazer, vamos fazer, vamos fazer nós somos a geração fast food irmão, quer é tudo pronto na hora sim nós temos que sentar refazer algumas coisas menem menem o enigmas ninguém na Babilônia conseguiu decifrar porque uma mente babilônica não vai decifrar o que Deus está dizendo nesses dias aí chama um homem chamado Daniel segundo a rainha mãe ela disse, olha no tempo do teu pai, tinha um homem aqui Daniel já estava esquecido no reino mas quando ele entrou no palácio escute quando ele entrou Belsazar gritou és tu ainda o mesmo Daniel que meus pais falam ele disse o mesmo se tu acertares ali eu vou te dar isso, isso e aquilo ele disse, olha fique os teus presentes para os seus profetas dessa geração não vendem o seu propósito Aí Daniel não, ele não dá a sentença. Ele conta uma história. Ele diz: deixa eu te contar uma história. Teu pai era um rei que matava quem queria, deixava viver quem queria. Mas um dia ele exaltou o seu coração e Deus colocou ele para pastar com os animais. E quando ele se arrependeu, ele se converteu ao Senhor e mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor. E você sabendo disso você começou a reinar e foi lá e colocou tudo de novo. Você sabia que teu pai tinha liberado uma sentença. Ninguém adora outro Deus na Babilônia, não ser o Deus de Daniel. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu, eu tenho quatro filhos, cinco netas. Eu fui um cara criado sem pai. E, e se você olhar para a vida de Salomão, você vai ver Deus dizendo para Salomão eu vou te dar uma sabedoria que não dei para ninguém ninguém vai ter a sabedoria que você teve, Salomão Deus estava dizendo, nem teu pai aí Deus para e diz mas faz tudo como fez teu pai Davi ou seja, embora você vai ser mais sábio que ele ele ainda é a sua referência eu tenho dito isso para os meus filhos a impressão que eu tenho é que quando você lê na Bíblia parece que Deus tem mais misericórdia de uma geração que não teve referência, se você olhar biblicamente, parece que a geração que não teve referência, Deus tinha mais misericórdia dela, eu digo isso para os meus filhos, eu digo, o Senhor foi me buscar numa boca de drogas, e me transformou num pregador, num servo, eu fui um cara criado sem pai, sem referências, hoje eu amo meu pai, ele está conosco na igreja vai lá nos cafés chora, levanta a mão, vai para o céu porque se os filhos, os pais não convertem o coração dos filhos, a profecia diz que os filhos converterão o coração dos pais e nós cremos piamente nisso e eu digo isso para os meus filhos eu não tive referência, talvez o nível de misericórdia de Deus comigo foi muito alto me perdoou tantas coisas e, e na minha conta eu já deveria ter morrido. Mas vocês não, eu digo para eles, vocês não, vocês têm uma referência em casa. Vocês têm o um marido de uma só mulher. Vocês têm um homem que paga suas contas. Vocês têm um homem íntegro. Vocês têm um homem que todas as pessoas que estão ao seu redor prosperam, porque não, nada para em mim. Você não vê nenhum filho meu comendo debaixo da mesa. Todos estão na mesa. E eles choram lá em casa. Choram. Eu disse: então vocês precisam andar na linha, porque vocês têm uma referência. É tão interessante que ali em Neemias eles citam Abraão. Eles dizem: Deus, tu que levantaste Abraão, elegeste Abraão. Eles tinham uma referência. Irmãos, esses são dias de a gente começar a sinalizar algumas referências e nos tornar uma referência, porque eu, eu sou um pai, mas eu não, eu não gero filhos eu estou gerando os próximos pais, as próximas mães o propósito de um filho é se tornar um pai, amém? quando Pedro disse o que Joel havia dito, ele disse Joel profetizou que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão para quem ele está falando? Ele está falando aos pais, ele está dizendo vossos filhos profetizarão ele está dizendo aos pais, não aos filhos os pais eles trazem destino aos seus filhos não é só conselhos é destino, as minhas decisões vão afetar meus filhos para sempre o que eu faço hoje vai afetar meus filhos por isso nós desesperadamente precisamos entender isso irmãos a igreja é um lugar de formar pais e mães amém você vai multiplicar o que você é se você é pai você vai multiplicar paternidade se você é um líder você vai multiplicar liderança se você é um órfão você vai multiplicar orfandade os pais sempre vão colocar os filhos no seu propósito e nós precisamos entender isso que nós temos que, senão nós vamos desligar as gerações uns dias eu estava em algum lugar e alguém disse, Deus vai estar tá levantando uma nova geração eu disse, filho, Deus não quer levantar uma nova geração Deus quer levantar a próxima geração porque toda vez que Deus tem que levantar uma nova geração implica que a geração anterior falhou Deus é um Deus de continuidade não é um Deus que para tudo e começa de novo para tudo e começa de novo não, Ele vai continuando Deus vai continuando, sempre tem uma geração que contará as maravilhas para outra geração E nós precisamos entender isso Por isso que nós não estamos, eu tenho 50 anos, eu não estou mais trabalhando para mim Eu estou trabalhando para vocês aí de 30, de 10, de 15, de 20 Eu estou trabalhando para os meninos e para as meninas Então nós precisamos de uma cura Porque se a igreja for curada nesses dias, curada das nossas atitudes não é das emoções, não, é das atitudes nós precisamos mudar as nossas atitudes deixa eu contar uma história para você e eu vou terminar aqui eu prometo eu preciso de duas mulheres aqui Me... duas mulheres aqui, por favor vem cá querido sobe aqui, sobe aqui, por favor fica aqui você fica lá na... naquela pontinha lá aí tá bom Aqui. é uma história que eu conto quando Deus me deu essa palavra irmãos, eu entendi qual era o meu papel na minha geração Marcos capítulo 5 nós vamos terminar aqui não precisa ler não, depois você lê em casa para a gente ganhar tempo Jesus é procurado por um homem que diz vamos lá na minha casa, eu tenho uma filha de 12 anos e aquela minha filha de 12 anos, ela está doente. Aí Jesus sai com o Jairo para ir na casa dele. Quando Jesus chega no caminho, ele encontra uma mulher que há 12 anos tem um, um fluxo de sangue. 12 fala de governo. Mulheres na Bíblia representam a igreja. Aqui eu estou diante de duas gerações. Uma geração que Jesus está curando e uma geração que Jesus está levantando e é tão interessante que Jesus não vai levantar essa geração sem primeiro cura esta essa geração Jesus está levantando porque ela tem um pai que intercede por ela que vai aos pés de Cristo clamar por ela essa geração já gastou tudo que tinha e já padeceu na mão de muitos, diz a Bíblia e sabe onde é que ela está, onde é que é a doença dela, sabe onde é a doença dessa igreja? é no ventre ou seja, ela está sangrando, ela não gera mais O seu órgão reprodutor está comprometido Por isso que ela tem que ficar dando água ungida Pano ungido, beijo ungido, soco ungido Qualquer coisa ungida para alguém levar para casa Porque ela não sabe mais o que é gerar Tem alguém comigo aqui? A diferença das duas gerações é que essa Jesus vai até ela essa tem que ir até ele essa ele está levantando escondida, essa ele está curando em público eu faço parte dessa geração por isso Deus não vai levantar vocês meninos sem primeiro curar a gente sem primeiro nos organizar como igreja aleluia aleluia aleluia Orem pelos falsos pais Orem por nós E aí Jesus passa Essa mulher Ela pode estar sangrando Mas pensa na mulher de fé Que ela disse, tão somente eu for lá E tocar na orla do seu manto Eu serei curado Sabe onde é que ela toca? Preste sua mão aqui amada Ela toca na orla do manto E aí se você ler números capítulo 15 Versículo 37 está escrito assim, ó, quando fizeres a capa do sacerdote, o manto do sacerdote, colocarás um estofo azul, um cordão azul, para que aquilo represente a minha palavra, para todas as vezes que tu olhares para o cordão, lembrarás da minha aliança, da minha lei e dos meus estatutos para sempre, quando essa mulher tocou, ela tocou exatamente ali, por isso que Jesus parou e disse a alguém, me tocou, aí alguém disse, mas está todo mundo te tocando, ele disse, não, mas esse toque aqui é de uma igreja que quer voltar para a palavra, não, não, esse toque aqui é de uma igreja que quer voltar para a palavra, ela não, quer, ela não quer só viver uma aventura, ela não quer só um culto de domingo, sim, sim, ela não quer só uma reuniãozinha, ela não quer só alguns presentes de púlpito, não, ela quer a palavra, ela quer Bíblia, ela está com fome, ela está edificando algo, ela tocou exatamente ali na palavra aleluia é isso que está acontecendo aqui igreja nós estamos voltando em alguns lugares no céu eu não sei quanto a você, eu me sinto não voltando ao passado, mas voltando a algumas origens porque a religião sempre te empurra para o passado, mas Deus sempre te leva na origem na origem das coisas, sim, e Jesus olhou para ela e disse, vai mulher, tua fé te curou, e agora imagina, ele pega Jairo, Jairo é chefe da sinagoga, <risos> Jairo conhece a lei, e a lei dizia, que se uma pessoa imunda, tocasse em você, você também se tornaria imundo, e aquele imundo agora, olhando para Jair e está dizendo, vamos na sua casa <risos> porque essa geração que Jesus vai levantar, a religião não vai se intrometer com ela <risos> e eu estou sendo poeta aqui, profeta aqui nessa noite essa geração, irmão não adianta por isso de terno ou de tatuagem, pratique justiça, por favor. Faça a coisa certa, ande na luz. Quando Jesus chega na casa dessa, dessa geração, tem pessoas rindo, pessoas zombando, e pessoas chorando. E pessoas dizendo, está morta, não tem mais jeito ó, oh, a igreja brasileira não tem mais jeito e aí Jesus diz sai todo mundo daqui sai os zombadores sai os aproveitadores entra comigo Pedro, Tiago e João, ou seja sai a religião e entra a intimidade aqueles que estão sempre juntos comigo Deus está fazendo isso Lua. a nossa nação América Latina está vivendo essa transição de governo e eu estou sendo poeta, profeta, profeta aqui nessa noite escreve isso, você vai ver uma transição você vai ver Deus se mostrando e transicionando algo, eu não estou dizendo que Deus está batendo um povo e levantando outro, não eu estou dizendo que Deus está mudando a voz vozes estão sendo levantadas nessa nação se preparem para João Batista ser a voz que, que clamava no deserto Zacarias perdeu a voz há um vácuo nesses dias por isso quem estiver fazendo a coisa certa vai andar poderosamente e isso não tem a ver com a idade cronológica uma grande mentira que se instalou no meio da igreja foi que se o homem até os 40 anos não conquistou nada a probabilidade dele não ter mais nada na vida é muito grande, eia, a minha Bíblia diz que a maioria dos homens usados poderosamente por Deus, começou depois dos 40. amém os quarentão, então dá tempo ainda, toca na orla do manto dele nessa noite sim fica de pé comigo querido, obrigado gente Deus abençoe Eu tenho quatro filhos Duas moças e dois moços Três deles já casaram Mas eu tenho uma filha Eu tenho uma filha, o nome dela é Bruna Ela tem 25 anos, ela é casada, tem dois filhos Pensa numa menina folgada Às vezes eu estou viajando aí, estou em outro país Ela liga, pai Vou pegar seu carro, tá? Ela tem marido esses dias eu estava nos Estados Unidos, ela disse, pai, traz um celular para mim, o meu está quebrado, pode trazer um para mim, depois a gente acerta, que acerta nada, não acerta, <risos> e assim ela liga, eu estou em Itajaí, ela disse, o senhor está em casa, eu estou, precisa de dinheiro, deixa eu pro o marido dela, e ela é assim, e realmente ela acaba, e a menina dela, ela tem uma filha, a Valentina, já tem quatro anos. Ela está ensinando a menina a fazer a mesma coisa. E a menina para, põe as duas mãozinhas, vovô, a mamãe, e, e começa a pedir as coisas. E aí, quando eu faço reunião de família lá em casa, aí os meus filhos dizem, é, o pai, a Bruna é o xodó do pai. É, a Bruna é o xodó do pai. Eu disse, não vocês estão enganados, eu amo todos vocês igual é, mas a Bruna, a Bruna é a Bruna eu disse, não, é que a Bruna acredita mais essa é a diferença Deus não tem filhos prediletos mas ele tem filhos dedicados se você acredita mais, sai do seu lugar vem aqui se você é daquele que acredita mais ela acaba ganhando muita coisa mesmo porque ela acredita mais viva as realidades das escrituras o espírito já, já foi derramado em Pentecostes ele já está aqui Emanuel é Deus conosco é Jesus agora, purinho ele está aqui agora Pai, eu quero contemplar sim tua glória e majestade que Amanda Pai eu quero te adorar. Um santo lugar, eu quero te entronizar. Entre os querubins, por causa de tudo isto, fizemos uma firme aliança com o Senhor e escrevemos. E acelaram-na os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Firmemente aderimos, aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sobre pena de maldição, que andariam na lei de Deus, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardaria e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos, e os seus estatutos quando eles leram as escrituras e perceberam que eles não estavam adequados para viver ali naquilo que eles tinham edificado eles fizeram uma aliança com Deus dizendo Senhor nos amaldiçoe se nós não cumprirmos a tua palavra irmãos esses são dias de a gente tomar decisões fortes na nossa vida dá mais para tetubear, não dá mais para cochear em dois pensamentos, são dias de decisões firmes, uma intrépida resolução, como aqueles homens, quando Jesus passou por Samaria, eles olharam para a face de Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 51, e disseram que havia no semblante dele uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e morrer na cruz... Dá a mão para quem está do seu lado, nós queremos orar Senhor faz de novo Senhor Ele vai fazer de novo nós vamos ver no Brasil o um Brasil mergulhado no Senhor nós vamos ver no Brasil toda a decadência moral de vai cair por terra, nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus que o, o coração dos homens vai mudar por causa do Evangelho Senhor nós oramos pela nossa nação e declaramos faz do Brasil uma casa de Zadok faz do Brasil uma casa de Zadok faz do Brasil uma casa de Zadok, casa de Zadok. um sacerdócio real nação santa, sim uma nação lavada remida pelo teu sangue a sua em nome de Jesus nós declaramos isso que caia por terra a corrupção o medo a intimidação, a balança enganosa o engano religioso que caia por terra Senhor Deus, uma cultura caída, que caia por terra Senhor Deus te levanta, Senhor, e estende a tua mão sobre o Brasil. Nós firmamos contigo uma, uma aliança de cumprir os mandamentos, de cumprir as escrituras, de cumprir o propósito. De renunciar pela causa, de renunciar pela causa. Alguém está comigo? Levante a sua mão para cima e aplauda o Senhor bem forte. Sim!